Então, como é que a gente faz para trazer isso para o computador? Como é que a gente faz uma máquina entender o que é que é viés e o que é que é justiça? Bom, uma máquina, ela entende números, né? entende zeros e uns, e, e enfim. Então, o jeito que a gente conseguiu foi quantificar a justiça de alguma maneira. É, a, o jeito que a gente conseguiu quantificar foi é, utilizando probabilidades ou métricas da matriz de confusão. É, a, a probabilidade, a probabilidade, né, todo mundo já sabe o que é, a matriz de confusão algumas pessoas não, não entendem muito bem, eu vou explicar, certo? Na, na, na, no machine learning, que é a técnica que a gente usa para fazer a máquina predizer alguma coisa, é, a gente classifica se um modelo ele é bom, utilizando essa matriz de confusão. É, a gente tem aqui a classe favorável, que é 1, um, e a classe não favorável, que é zero, e aí a gente bate o que é que é real, né? o, o que é que o modelo entendeu, e o que é que é o, o que o modelo predisse. Né? Se ele predisse um e a ver, na verdade era realmente um, então o meu modelo está predizando bem. Se ele predisse zero e a classe era um, então o meu modelo ele predisse é, errado. E aí a gente vai é, é, calculando esses valores, e com isso... A gente tem aqui essas, todas essas métricas que a gente verifica, né? Ah, A gente quer verificar se o modelo está acertando mais os falsos positivos ou os falsos negativos. Então, a gente utiliza... É... Não, quer dizer, a gente quer ver se o modelo está acertando mais os, os, os verdadeiros positivos. Então, a gente utiliza precisão. É, ou recall. Enfim, e aí para cada... Pra cada... É coisa que a gente está querendo otimizar no nosso modelo, a gente utiliza essas métricas, certo? É, e aí, a maneira como é, as pessoas que estavam tentando quantificar fairness, né, justiça, para o computador, conseguiram é, quantificar justiça, foi pegando essas métricas. É, então, existem várias definições de justiça, sendo que nenhuma delas é um consenso, Certo? É, alguns dizem que a definição de justiça é quando você não utiliza o atributo sensível para treinar o modelo Mas isso não realmente é uma justiça, porque tem atributos ali que são correlacionados com outros Por exemplo, é, o atributo, mesmo que você remova o atributo raça do seu dataset Em alguns lugares, é, o bairro, se você incluir o atributo bairro, ele vai ser muito correlacionado com raça então, mesmo você removendo raça o, e você deixando bairro, o bairro vai indicar ali um atributo que não era para ser utilizado no treinamento, certo? E outros utilizam mais essa, essas outras métricas, né? Eles dizem que se o modelo ele bons é, verdadeiros positivos é, e bons verdadeiros é, negativos, pra, tanto para a classe privilegiada e para não privilegiada, então o seu modelo vai ser bom. Enfim, eu não vou passar muito por essa parte, explicar é, minuciosamente né de onde é que vem cada um dessa cada uma dessas definições. Eu coloquei mesmo para a gente é, entender né o que é que o modelo está classificando como justo e não justo. que Para todo mundo entender aqui que é com base em cálculos, é, cálculos já estudados e comprovados, enfim. Aí é, eu coloquei aqui, três definições de justiças, que tem mais, só que eu coloquei essas três por conta de que vão ser as três que a gente vai utilizar é, no nosso workshop. Certinho? Alguma dúvida? Beleza. É, e aí, como a gente conseguiu definir e quantificar a justiça de uma maneira, então vamos é, ver como é que a gente consegue avaliar a justiça, Certo. Como eu falei, para a gente verificar a performance de um modelo, a gente tem todas essas métricas. E se todas essas métricas derem valores muito bons, né, elas dão um valor de 0 a 1, em que 1 é perfeito e 0 é muito ruim. Se ela der 0,8 0,9, então o nosso modelo está bom, ele não está é, ruim, certo? A gente também vai ter métrica de justiça. Que são retiradas daquelas avaliações de justiça, daquelas quantificações de justiça que eu falei antes. É, primeiro, a gente tem a relação de impacto desigual, em inglês, uh, disparate impact, é, diferença de paridade estatística, diferença de média de probabilidade, diferença de igualdade de oportunidade. E como tem várias de performance, também vão ter várias de justiça. Aqui eu coloquei só as quatro mais é, famosas, é, as mais in intuitivas também. E vamos tentar entender um pouco o que, é que elas significam, certo? É, bom, a relação de impacto desigual, é, se vocês forem procurar, é, ela só vai, é, material sobre isso só vai existir em inglês, por isso que a gente colocou em inglês, certo? Mas eu vou falar aqui em português mesmo. <risos> Mas a relação de impacto desigual, ela é uma métrica que vai de zero a dois, sendo que um valor acessível. O valor bom seria de 0,80 a 1,25. Então, se o seu modelo está com valor menos que 1, é, mais ainda assim, maior do que 80, então o seu modelo está justo o suficiente. Ele não está completamente justo, né? Ele não, não é com um certinho. Mas ele vai estar tá justo o suficiente, o que é melhor do que não justo de jeito nenhum, certo? É, a mesma coisa vale para essa outra, né? a diferença de média de probabilidade. É, um valor entre menos 0,1 e 0,1 é um valor bom. E essa também, e essa também. <risos> certo? É, passando por cima é, do que, é que cada um significa, essa vai ver a probabilidade das classes não privilegiadas terem um resultado positivo e dividir pela probabilidade das classes privilegiadas terem um resultado positivo positivo, certo? O que que significa? Por exemplo, se uma empresa, ela aprovou 80% de mulheres e 100% dos homens é, que se matricularam, né, para o processo seletivo, então a sua relação de impacto desigual ali vai ser 0.8, né, porque é 80 sobre 100, então 0.8. É... Aí, enfim, se tiverem mais dúvidas sobre isso, vão pesquisar, ou então me pinga, a gente conversa direitinho. Só para o propósito de passar um pouco mais rápido, né, não complicar muito, eu vou passar é, esse slide. Hum. Certo. É, aí também vale explicar né, que é um valor é menor do que um, que dependendo do valor, né, dependendo do do threshold lá que a gente colocar é, o, o viés vai existir para uma determinada classe. Por exemplo, é, naquele naquela métrica aqui que eu falei, né? É, se o valor for é, 0,8, indica um viés em cima da classe não privilegiada. Mas se o valor for maior do que 1, indica um viés para a classe privi é, não privilegiada. Foi isso que eu falei. <risos> Enfim. É, o que eu quis dizer aqui é que um valor menor do que um é o um maior benefício para o grupo privilegiado e um valor maior do que um é o um maior benefício para o grupo não privilegiado. Isso vai ser igual para as outras também. Um valor menor do que zero é o um maior benefício para o grupo privilegiado e um valor maior do que zero é o um benefício para o grupo não privilegiado. certo? O que, que a gente quer? A gente não quer deixar o grupo não privilegiado muito mais privilegiado. Não. A gente quer deixar é, bem... Bem justo, certo?